Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Quiz MPP. Quadro esse que acontece toda segunda tem a questão e toda quarta tem a questão. E toda terça, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário e toda quinta também tem a correção. Tamo junto, vamos começar o Quiz de hoje para o Banco do Brasil. Análise combinatória rápida e fácil com o método MPP. Bora lá começar que tá sensacional. Olha só, você sempre vai começar as questões usando o que nós chamamos aqui de... Método dos 50. O que, que é o método dos 50, família? É sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar para interpretar. Então, vem comigo. Para cadastrar-se um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com, no mínimo, quatro e, no máximo, seis dígitos. Ele utilizará apenas algarismos de sua data de nascimento. Aqui tá? é a data de nascimento. Quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Família, todo problema que pede para formar senha é um problema de análise combinatória. Então eu interpretei ó, análise combinatória. Show de bola? Interpretei. Agora, família, a técnica R diz o que para gente? A técnica R? A técnica R diz pra gente que. Vai usar o que Ó, quer formar senha é um probleminha de contagem. Ah, arranjo, pode ser, porque nós ensinamos como contagem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos separar. E como a gente resolve problema de contagem? Galera, problema de contagem, a gente vai resolver fazendo sabe o que família? A gente vai resolver separando as restrições. Quais são as restrições? Eu quero formar senha com, no mínimo, quatro e no máximo seis, seis dígitos. Quando eu falo no mínimo 4 e no máximo 6, quer dizer que as senhas podem ter 4 dígitos, ou elas podem ter 5 dígitos, ou elas podem ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. É isso que elas têm que ter. 1, 4, 5 ou 6 dígitos. Beleza? Aí, outra restrição que ele deu, ele vai usar os algarismos da data de nascimento dele. A data de nascimento dele é 26 de 3 de 1980. Vamos separar os algarismos? Ó, vamos lá. Os algarismos são zero, né? porque ele vai usar o algarismo. Então, zero conta uma vez. Depois, ó, zero, corta o zero. Né? Depois, o 1. Um, depois, o 2. Depois, o 3. O 6. O 8. E o 9. Esses são os algarismos. 0, 1... 2, 3, 6, 8 e 9. Esses são os algarismos que ele vai usar. E tem mais uma restrição, que ele fala que são 100 algarismos repetidos. Se são 100 algarismos repetidos, todos os algarismos devem ser diferentes. Legal. Pegou? Separei as restrições. Agora sim, eu vou partir para resolver. Quantas... Aí você sempre pensa nas possibilidades. Possibilidade é o quê? Quantos números podem entrar em cada pedacinho? Tudo bem? Então, vamos lá. No primeiro ali, pode entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7 possibilidades para o primeiro. Show de bola? Tenho 7. Para o segundo, eu tenho quantos? 6. Para o terceiro, 5. E aqui, 4. Por quê? Porque ele, fal ele falou que eram diferentes, beleza? Aí eu vou multiplicar todo mundo aqui e vai dar o resultado. Show de bola? de bola? Aí, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 7, 120 vezes 7, dá 840. Então, aqui dá 840. Show de bola? Essa é uma possibilidade com 4 dígitos. Agora, eu vou ver a outra possibilidade tendo 5 dígitos. Tendo 5 dígitos, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? 7. Para o segundo, 6, 5, 4. 3, né? Porque são diferentes, vai sempre tirando um cada vez que chegar. Aí é só a gente multiplicar. Família, aí que tu tem que ter a maldade. Porque aqui, essa conta aqui, ó, eu já fiz da 840. Aqui vai ser só pegar 840 e multiplicar por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 24, 25. Então aqui dá 2.520. Show de bola? Isso com 5 dígitos. Agora eu tenho que ver com 6 dígitos. Quantas senhas eu posso formar? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Show de bola? Show de bola, né? Multiplica todo mundo. Ó, tu já fez essa conta até aqui, ó. Tu já fez. Agora é só pegar esse e multiplicar por 2, ó. 2, vezes 2. Dá 0, 4, 10, 4, 5. Então isso dá... 5.040. Beleza? Show de bola. Renato, mas qual é a resposta? A resposta, família, vai ser a soma de geral que está ali. Por que a resposta vai ser a soma de geral que está ali, Renato? Por que, família? Presta atenção. Quando aparece o ou nessa bagaça, você soma. Porque pode ter 4 ou 5 ou 6. Então, você pode somar a parada. Então, vai ficar 840. Mais, vou até fazer essa conta, né? fazer a conta aqui com vocês. 5.040 mais 2, 520, mais 840. Bora lá, sou mais geral. Aqui dá zero. 4 mais 2, 6, mais 4, 10. É aqui dá 9, 14. E aqui 7, 8. Ou seja, 8.400. Então, esse é o número de senhas que eles podem formar. Marco V da vitória na letra B de bola. Zero trauma, né? Show de bola? Pegou a questão como é que tu faz? Vai fazendo devagar. Pode ter quatro, ou cinco, ou seis. Matou a questão, separou a restrição e foi feliz. Show de bola? <risos> Ó, se tu curtiu essa e quer mandar bem em matemática e matemática financeira no concurso do Banco do Brasil, ficar de cara pro gol, porque No último concurso do Banco do Brasil, matemática e matemática financeira foram as matérias que mais reprovaram os candidatos. Eu tenho um convite para você, beleza? Se você só quer o quiz, beleza, fechamos aqui. Foi um prazer te ter. Agora fica aqui comigo se você quer avançar com a gente. O nosso curso pro Banco de matemática para o Banco do Brasil, você vai ter acesso a tudo para sair do zero e gabaritar em apenas nove semanas. Porque você vai ter acesso ao nosso curso de matemática básica, para recordar toda aquela base que você não teve na escola. Você vai ter o curso de matemática para o bebê completo, você vai ter o curso de raciocínio lógico para o bebê completo, tá? Ah, não cai raciocínio lógico. Cai lá no conteúdo de matemática, em um dos tópicos está escrito lógica proposicional. O que é isso? Um curso de raciocínio lógico. Além disso, se tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida do aluno. Você tem o bônus 1, um, é um curso de matemática financeira para o cargo de agente comercial. E o bônus 2, um curso de probabilidade estatística para o cargo de agente de tecnologia. Ah, mas Renato, eu só vou fazer agente tecno comercial, como é que eu vou saber o que estudar? Aí, a clienta, o nosso cronograma do zero ao gabarito em matemática e matemática financeira em apenas nove semanas no BB. Esse cronograma é uma rota de estudos, é um GPS para você seguir e sair do zero e gabaritar em apenas nove semanas para quem vai fazer o cargo de agente comercial. Ah, mas eu vou fazer agente de tecnologia. Também tem um cronograma, porque esse curso te prepara para os dois concursos. Show de bola? Além disso, tem um e-book de matemática e raciocínio lógico, 612 questões comentadas para você baixar, centro de treinamento de provas, onde nós corrigimos provas na íntegra, e ainda tem um curso de exercício, seja Rio, que é um curso de exercício separado por assuntos, que não entrou aqui nesse bolo, mas tem lá, e você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Você deve estar perguntando, mas Renato, quanto é que vai custar isso tudo? Aí basta você somar esses valores aqui. Some esses valores todos e o seu investimento seria de R$ 2.090, mas pode ver que tá cortado aqui. Por quê? Nós vamos te dar um desconto, cara. Tudo para você ter acesso a tudo isso, gabaritar, o seu investimento seria de R$ 2.090. Daria R$ 200 reais por mês aí. Cara, o primeiro salário você pagaria isso. Mas, a gente sabe a situação que a galera está com aí na correria. Nós vamos te dar um desconto. Você não vai pagar R$ 2.090. Vai ser de R$ 2.090 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 30,72. Se você pagar à vista, ainda tem mais um desconto. A vista é R$ 297 à vista. E à vista você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto. Parcelado em do, até 12 vezes, aí é no cartão de crédito. Pode parcelar em menos, quanto menos, menos você vai pagar. Show de bola? O link está aqui na descrição. Ou então, digita aqui: eu quero, que a minha equipe vai entrar em contato com você para você comprar esse curso e vir para o grupo dos 5%. Mandar bem e aprender essas técnicas que eu acabei de te ensinar, beleza? Família, esse foi o nosso Quiz MPP. É um prazer estar toda semana aqui com vocês. Eu sou o Renato. Se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aí. Inscreva-se no canal, ative as notificações ou siga a gente aqui no Instagram também. Tamo junto, pra cima deles. Até uma próxima aula e eu te vejo nas aulas do curso do Banco do Brasil. Até lá!